que a cilada tá girando todo mundo pro bombe... Ah, agora o time do Isaac, ó. Ai! Ai! Ai, nossa! Vai dar tempo de plantar, faz um smoke. Ó o guerreirão do eco, ó. Ó o guerreirão do eco, ó. Como é que ele vem. Saiu com um de HP. Que cagado, velho. Nossa! Olha o guerreirão do eco, velho. Aí, ó, eles já pensaram. Tamo 3x5? Vamos na varanda, vamos na varanda. Que varanda, normalmente, é meio aberta aí. Nossa, aí queimou inteiro, hein, Dumal. Olha lá, aí o Dumal não conseguiu fazer a kill. Vai passando Felpera e Taquinho. Calma, o Felps chegou. O Felps chegou e o Bartinho levou tudo na tranquilidade. Só o Dumal tinha caído. Ponto do Brasil, volta a pontuar aí o time da Godzente. 6x5, passamos a frente de novo. Aulas, né? Aulas. Ah, que susto, que susto. Como assim que susto? Olha aí, velho. Olha o Phelps aí. Ah, que susto, que susto. Cara, tem que tomar muito cuidado com a igles desses caras, velho. Ah, é nossa. O Fe... Olha o Phelps, ele vai trabalhando na smoke. Ele toma um tiro de scout, mas consegue ir e voltar. 2x4 é o Tião e o Mono. O Palmeiras não tem mundial e não tem no FIFA porque é exclusivo do Pro Evolution Soccer. É, né? então eu imaginei, velho. Corinthians, Palmeiras... Tem vários, que é o São Paulo, acho, também, né? para a cozinha. Ele vai dentro do rei. O Phelps agora marota pra cima do mono. Ele tinha, né? O, o time da GodSaint tinha tomado a kill pra cima do batim. Vem mais uma kill aí, ó. Ultra. Já escutou. Já tá no pre -fires. Já... Nossa, sem mira varado na cara, velho. Olha aquele. Que isso? É agora, velho. Se fizer o sétimo round, tá maravilha. O Isaac Bor juntou dinheiro suficiente pra ir armado nesse e o próximo mesmo que perca. A gente não. Se a gente não ganhar esse round aí, o próximo. Olha o Felpeira na Smoke. Matou o Stomp. Tá lá no Bomb B. Aí o mono passou, matou o taco, pegou a C4 para plantar, vai plantando, faz o fake plants. Aí ó, o Phelps sabe de um lado, errou o tiro, mas pelo menos evitou que a bomba fosse plantada. Vai dando fake plants de novo, não? Bomba plantada, 3x1, vai ser finalizado. Não conseguiu correr. Ponto nosso, 13 a 8, estamos chegando. Vieram com duas AK. E um sonho, não tem nem colete, o Tião, o Stomp e o seijin não tem nem colete, aí ele viu, hein? O Phelps viu, mata o Mono, já avisa que era outro, o pessoal tá vindo pelo fora, round importante, 22º round, senhores. O Taco só ouvindo aí, ó, o Tião, Bartim consegue mais uma kill, vai girando para um lado, o Phelps leva o Stomp na smoke, é 5x2 novamente, mais um 5x2, a gente vem. Dois caras aí do round pegam o time de cara na mão, mano. E aí dificultou, viu? Tamo sem dinheiro. Tamo sem muito dinheiro. Deu uma dificultada, velho. 4x3. 35 segundos aproximadamente. O Phelps vai aí, ó. Dando uma avançada. Não fez barulho, que é bom. O Sil vai passando. Vai olhando o Bartim. Leva ó Olha, fala do Phelps. Ó, fala do Phelps. Olha aí, ó. Garantindo o um round pra gente, velho. Fala do Felps. Tem até que tem um dinheiro aí o time da, da Isaac Borges. E aí a jogada do round foi dele, ó. Felpera. Felpeira. Faz a Smoke pra poder sair o Taquinho. Com a flash do, do mal. Mata, ó. Quer dizer. O Taquinho morreu. Olha, olha a Tech Nine que ele roubou no último round. A importância da Tech Nine. Olha aí. Três kills pro lato, hein? No último round.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 vai pegando a informação o felpeira já falou tem aqui chegou o lato guerreirão do eco é meu é meu nossa agora foi o solo é meu corri agora achei aqui achei mais uma a última tá aqui tá comigo tá comigo me ajuda me acode, me acode, ó ó me acode. aí foi embora o mano vão todo mundo para cima dele 8 a 0 o do mal tá bem escondido Tá na, na, numa posição pra olhar a ligação. Se sai, ó. Ó, o mano vai chegando pela ligação. A porta tá aberta. Faz a kill do mal. Pega vantagem. Os outros dois eram pelo sapão. Tão cravado agora. Vai plantando. Olha aí, ó. Chamou atenção. Mata um. Mata dois. Felpera neles. 11 a 1, velho. 11 a 1. Era round importante, viu? Aqui, eu acredito que a gente venha pra reta final, velho. Ah, vamos esperar aí que a gente consiga ver a Flash, vem para um lado, vem a Trade, Trade da Trade, da Trade da Trade, Trades de todos os lados, 2x2, é nossa, C4 plantada Felper e Taco, cara o mínimo que eu espero desse time é que o Felps e o Taco consigam fechar o mapa 2x2 com a bomba plantada eu não espero todas as coisas do mundo Mas eu espero que Phelps e Taco Fechem um 2x2 Eu acredito muito nisso Cai aí o Seijin Tem que ter calma